Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham é o meu canal, meu forte abraço Hoje vamos passar para você uma salada de fruta Lembrando, aqui eu vou usar o que eu tenho aqui hoje ok Se você vai fazer a sua salada e quer pôr outros ingredientes, fique à vontade O legal da salada de fruta é que você pode brincar com as frutas Aqui eu vou tentar fazer uma salada de fruta o mais natural possível Sem conservante, onde eu vou usar só o suco da laranja, do pêssego e da manga não vou pôr nada de conservante, tá bom? Então vamos lá para as frutas. Pois então, gente, vamos os ingredientes. Aqui hoje eu vou usar manga, vou usar o mamão, a banana, a laranja, maçã e o pêssego. O kiwi é opcional, gente. Vamos lá para os ingredientes. Vou usar a manga, mamão, banana, a laranja, maçã, pêssego e o kiwi para dar uma cor diferenciada a nossa salada. Vou separar essas duas mangas aqui para mim fazer um suco para poder ficar uma salada bem legal. A banana e a maçã vou deixar para cortar por último para que ela não venha escurecer muito. Pode falar, a gente tira o som depois. Ele corta? Aham. Uhum. <risos> Olha só como é que ficou aqui. Aqui eu separei um pouco de fruta, porque esse aqui eu vou passar tudo no liquidificador, que eu vou fazer um suco bem legal para adicionar junto com a minha salada. Agora chegou a hora das bananas e as maçãs. As bananas, para não ficar muito escura a gente vai cortar dentro d'água. Aqui já está toda lavadinha, a água está limpa. O que é que acontece? Nós vamos fazer isso aqui. Ó. Nós vamos cortar aqui a banana. Olha, olha só, vamos descascar aqui. Vamos por dentro da água e vamos cortar assim, ó. Dentro da água aqui, ó. Ó. Pra aqui, certo? Pra elas não ficar escura, gente. Ah, muito cuidado com o pêssego, que o pêssego também escurece um pouco, certo? Olha só, como a laranja é ácida, então ela vai proteger a sua salada, tá bom? Está aqui a banana e a maçã. Pode colocar aqui a laranja, eu vou pôr a banana e a maçã que está dentro daquela água, tá bom? Lembrando, não pode pôr com a água não, certo? Tem que coar isso aqui. Agora, tirei toda a água, vou adicionar aqui a banana e a maçã. Porque a laranja agora vai proteger a banana e a maçã, para não escurecer muito, certo? Lembrando, isso aqui é feito para consumir no mesmo dia, certo? Automaticamente, quando você vai mexendo, a laranja e a manga vai formando a calda, certo? Agora aqui eu separei mamão, um pouco de mamão, um pouco de pesco e manga. Então aqui eu vou fazer um suco para nós dar uma calda mais grossa para essa salada. Tá prontinha, viu? Então agora vamos ver se ficou boa mesmo. Olha aqui, ó. Legal. Lembrando, eu não coloquei nem adoçante, nem coloquei açúcar. Usei tudo aqui, o, o doce da própria fruta. Se você quiser adicionar alguma... Se você quiser adicionar mais açúcar, você que sabe. Pra mim aqui já está suficiente, porque eu queria uma salada natural, tá bom? Olha só, então agora vamos aqui... Vê se ficou legal. Ó. Oh, muito boa. A acidez da laranja, ela dá um contraste com as frutas. Pois então, minha gente. Ficamos por aqui. Então, um forte abraço. Espero aí que você goste desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.